E aí, tudo bem? Aqui é o Daniel e hoje eu quero falar sobre um problema muito comum entre as pessoas que seria a desmotivação e a falta de brilho para continuar fazendo alguns projetos do dia a dia seja no seu trabalho, na sua vida pessoal ou até mesmo com algumas pessoas, né? Quem nunca pensou já ficou é, de saco cheio às vezes do namorado ou da namorada, da esposa ou do marido perturbando né? e muitas das vezes bate aquele desânimo ou com casamento ou com, até mesmo com algum amigo então, eu estou gravando esse vídeo para falar justamente sobre isso, inclusive se você é, trabalha e hoje você está desmotivado no seu trabalho, se você está desmotivado com o seu próprio negócio, é, o porquê isso acontece? Porque muitas das vezes as situações que acontecem na vida, elas fogem da nossa expectativa, às vezes a nossa expectativa é muito alta e exatamente aquilo que acontece é, não está dentro daquilo que a gente gostaria que acontecesse e o que acontece em seguida, nós ficamos desmotivados. É... Quando nós ficamos desmotivados, nós simplesmente direcionamos o foco do nosso pensamento, a nossa energia, para a causa daquele problema. E às vezes a gente faz com que aquele problema se torne muito maior do que realmente é. Muito provavelmente você tem força, coragem, confiança para é, superar essas dificuldades que você já viveu ou está vivendo agora. E... Mas tecnicamente... Quando a gente foca os nossos é, pensamentos no, no problema, a desmotivação acontece. O que, que você precisa fazer para que você fique motivado novamente? É simplesmente direcionar os seus pensamentos para as suas origens, a origem da motivação. Então, se você hoje é casado, está desmotivado com o seu casamento, é, o que, que você sentia lá no início quando você namorava essa pessoa é, o, no seu trabalho? O que, que você é, sente no seu trabalho? O é, que, é que você sentia lá no início, quando você estava fazendo uma entrevista de emprego, e é que você não sente mais hoje? Tecnicamente, esse sentimento original é que vai fazer com que você recupere a sua motivação inicial para não se sentir mal. Isso vai te dar força e energia para que você possa continuar trabalhando, continuar no seu relacionamento. Isso se você quiser, é claro, ninguém é obrigado a nada. Mas, se hoje você precisa recuperar a sua, tipo, sua motivação, a sua energia, Foque o seu pensamento nas origens e recupere essa força. Não dê poder aos seus pensamentos que vão te trazer é, frustração, que vão te trazer tristeza. Sempre tenha o um controle da sua mente. Então é isso. A dica do vídeo de hoje é essa. É, foque os seus pensamentos na sua origem, esqueça essa voz negativa que está na sua mente e volte a ficar motivado. porque Porque você merece viver uma vida de qualidade. Você merece energia e motivação em tudo que você fizer no seu dia a dia. E não simplesmente ficar se sentindo frustrado, desmotivado, parado sem esperança. É que essa, com certeza, essas com certeza são sensações péssimas. Então, se você gostou do vídeo, aproveita, é, clique aqui em curtir, comente, compartilhe também. É muito importante você compartilhar para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem. E aproveite também e se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. É, então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!